O que impede as pessoas de terem calma e assertividade? Acreditamos que a resposta seja a qualidade das habilidades psicológicas. Nos próximos 3 minutos, vamos apresentar uma ideia inovadora que muitos chamam de habilidades anti-estresse. Há mais de uma década, ajudamos pessoas a utilizarem as habilidades psicológicas para atuarem com mais calma e assertividade, e para alguns até desenvolverem a inteligência anti-estresse para ter uma vida mais produtiva, equilibrada e feliz. Mas como funciona? Neurocientistas ensinam que temos cerca de 50 mil pensamentos por dia e a grande maioria deles são de conteúdo negativo. Neste processo, o cérebro pode ficar sobrecarregado, gerando desvios cognitivos que produzem estresse, ansiedade, descontrole emocional e transtornos diversos.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 Clique no botão e descubra os segredos para ter uma mente calma e poderosa. Como seria a sua vida se você soubesse o segredo dos monges tibetanos para ter calma e disciplina? Agora você também pode aprender a acalmar a mente, encontrar paz no interior e livrar-se dos problemas emocionais. Talvez você esteja pensando que isso vai ser super caro, mas ao contrário, nossa plataforma é acessível para todos. Queremos ajudar a todos nesses momentos difíceis. E a ótima notícia é que estamos disponibilizando acesso gratuito ao curso Calmamente. Clica e inscreva-se agora, é por tempo limitado. Essa oferta é temporária, mas os benefícios são vitalícios, pois o que você vai aprender será útil em sua vida toda. Faça a escolha certa e desenvolva atitudes que vão servir para a sua vida toda. Clica no botão e participe gratuitamente do curso online Calmamente. Bem-vindo ao Antistress. Nos vemos na área de alunos. Thank mm -hmm.